Olá pessoal, tudo bem? faz alcançando um TP aqui, tá bom? Conta real, conta real, tá? É a banca aí de 3, 3 vezes foi o resultado só de hoje, tá bom? 60 e a gente tá quase alcançando um TP aí, alcançando quase aí um TP, logo, logo, tá? Falta muito, muito pouco para alcançar esse TP e... Estamos então, hoje é dia 28 do 9, tá? Estão quase alcançando um PPI, aí, falta bem pouquinho para alcançar. Tá conseguindo ver? Então aqui nós temos o Freedom, tá bom? Pro, mais gerenciador. Meu gerenciador agora está desligado, tá? Até porque nossa banca é boa, então não é necessário ligar nesse momento. Estamos operando em time frame de M15. Ok, com um lote 0.01 está dando um martingale ali também Tá, não sei se vocês veem Ele abriu outras ordens Com martingale E a... algo muito peculiar Desse robô é que ele Ele abre é, Ele faz uma compensação Ele arrasta o, A linha do TP Ele abre ordens mais longes Mas arrasta a linha de TP para mais perto da linha de operação Da linha de Aí alcançamos o TP, né, vamos ver o resultado aqui, já deu aqui o resultado, vamos ver quanto que foi, de 60 para 72, 72, ok? Então tá super show de bola, esse é o Freedom Prompt, ok? Um abraço para todos aí, na descrição desse vídeo você vai ver ah, um botão ou então o um link para acesso e contato conosco, um abraço!